Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena. Se você não me conhece, se inscreva no meu canal e clique no sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje eu vim contar a minha experiência um ano depois de comprar um iPhone na loja virtual Trocafone. Primeiro, eu quero falar da loja. A Trocafone é um site, é uma loja virtual que vende celulares, tablets, alguns aparelhos eletrônicos usados e que eles são divididos em categorias. Tem os celulares mais novos, tem os celulares com uma, uma qualidade um pouco mais inferior, mas que funcionam. São celulares testados, são celulares que têm uma procedência segura, então você pode comprar tranquilamente. Esse foi o segundo celular que eu comprei na trocafone, eu já comprei um Moto G4 Plus, que eu fiz um vídeo, contei toda a minha experiência, tive até um pequeno problema com ele, porque o primeiro que eu comprei, ele deu um defeitinho e eu tive que acionar a garantia da trocafone, que por sinal é muito boa, eu tenho um outro vídeo também sobre a garantia da troca fone e aí eu decidi comprar um iPhone por lá, porque eu sempre quis testar um iPhone, e eu achava que não valia muito a pena investir o valor real mesmo, comprar um iPhone novo, porque eu não sabia se eu ia me adaptar. Esse foi o celular que eu comprei na Fone. eu escolhi o iPhone 6 Plus, no dourado, ele tem 16GB de memória. Quando eu comprei, só veio o celular, não veio o carregador, então eu comprei o carregador por fora, numa loja específica para iPhone. Não vem com manual, não vem com caixa, mas tem a nota, tem a nota, vocês podem ficar tranquilos, vocês recebem por e-mail e a nota física, mas o celular vem puro, sem nada. O celular que eu escolhi foi na condição muito bom, que é a melhor condição que eles têm de celular por lá. Então é um celular que é praticamente novo, ele não tem arranhão, ele não tem amassado, a tela tá boa, é praticamente um celular novo. E quando eu recebi, realmente eu constatei que era praticamente um celular novo. Se alguém me dissesse que tinha acabado de comprar na loja, eu acreditaria porque ele não tinha nenhum arranhão, não tinha nenhuma marca de uso, era o celular perfeito. Depois de um ano da compra, eu só posso dizer para vocês que eu não me arrependi. O produto está funcionando, eu utilizo até hoje, eu recebo directs de pessoas perguntando se eu utilizo ainda o telefone. Eu utilizo para uso pessoal, para as coisas do meu Instagram, e funciona normalmente. Apesar de tudo isso, eu não tenho mais a vontade de comprar um celular usado porque eu acho que pra mim é mais vantagem comprar um outro celular novo, de outras marcas. Foi também por uma necessidade de saber como era o iPhone, se era bom, se eu ia me acostumar, mas hoje não vejo mais essa necessidade. Só que pra você que tá procurando a informação do trocafone, você quer comprar, não sabe se funciona, se o celular é de boa qualidade... Pelas minhas duas experiências, eu digo a você que vale a pena. Você vai analisar os preços, você vai saber se se cabe no seu orçamento, mas em relação à qualidade do produto, eu digo que pela minha experiência, valeu a pena. Se ele der algum defeito dentro do tempo de garantia, eles resolvem. Eu não tive nenhuma questão, recebi outro celular. Então, a avaliação é positiva, mas para mim, para minha decisão assim, não vejo vantagem mais para comprar um celular. É, usado, prefiro comprar um celular novo, mas não tenho nenhuma nenhum problema para falar sobre a Trocafone. Então é isso, se você gostou de saber como é que o celular da Trocafone funciona depois de um ano de compra, essa foi a minha experiência. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você teve alguma experiência diferente ou se você teve uma experiência boa também na Trocafone, compartilha aqui embaixo para as outras pessoas poderem ver. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.